Olá gente, tudo bem? Meu nome é Ralph Serafim, alguns já me conhecem e outros vão conhecer. Eu sou morador de Esmeraldas, né? sou um defensor de causas nobres, justas e legítimas, sou associado à AVCB Brasil e também ao grupo Defensores do Povo. É... Ontem eu fiz um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais e também na imprensa, na mídia, né? falando sobre os problemas que nós temos aqui no bairro, e falando também de situações ligadas à prefeitura. E algumas pessoas me sugeriram que eu começasse a fazer outros vídeos. E assim eu tive a ideia de criar o canal Passando a Limpo, do público ao público. Que é um canal onde nós vamos é, trazer informações sobre o legislativo e o executivo. O Legislativo são os vereadores e o Executivo é o Prefeito. Para que vocês possam começar a acompanhar o trabalho de cada vereador da Câmara dos Vereadores de Esmeraldas, nós vamos falar de cada projeto de lei criado, quantos projetos foram criados, quantas indicações e quais foram elas. As preposições, quais foram e quantas foram, requerimentos, vão falar de tudo. Então, cada vídeo vai ser falado especificamente de um vereador. Todas as informações que forem faladas aqui vão ser de pegas, vão ser tiradas do site da Câmara dos Vereadores. A minha intenção não é perseguir ninguém, muito pelo contrário, é apenas trazer clareza para os cidadãos né, esmeraldenses, porque nós sabemos que muita gente hoje não tem a prática de ir lá e buscar a informação, então vendo um vídeo é uma forma mais fácil de levar a informação para aquele que busca a informação, né, que quer ficar informado. Então esse é o primeiro vídeo que está sendo feito do canal, tá? E eu gostaria muito de agradecer as pessoas que estão contribuindo para que esse canal uh, funcione, né? trazendo informações que são relevantes para que eu possa ter uh, uma clareza e uma transparência quando passar a informação para vocês. Então, assim, nós vamos começar primeiramente explicando... Qual é a função do executivo, que é o prefeito? Falaremos da função do prefeito, primeiramente. Depois iremos falar sobre a função do legislativo, que são os vereadores. né? Porque muita gente hoje vota num vereador, mas não sabe qual é a função dele. Muita gente vota num prefeito, mas não sabe qual é a função dele. né? E também falar sobre os deveres cívicos do cidadão e também né tanto o cidadão tem tantos direitos como deveres né então nós vamos falar primeiramente dos direitos do cidadão para depois abordar o tema deveres do cidadão esse vai ser um canal é, educacional podemos dizer assim porque nós vamos trazer informações que ninguém traz né você liga hoje uma televisão um rádio né entra no facebook Ninguém está lá tentando te explicar isso, entende? Então, essa informação é uma informação que passa a ser privilegiada apenas para aqueles que se interessam por isso, só que a política deve ser de interesse público, né? Você antes de votar, você tem que saber em quem você está votando. Você depois que votou, você tem que saber qual a atuação do candidato qual você escolheu, no seu bairro, na sua cidade, o que ele tem feito por você, né? Porque quando ele faz algo pela cidade, pelo bairro, ele está automaticamente fazendo algo por você. E é justamente para você que eu estou fazendo isso. Eu estou pondo meu rostinho aqui na internet para trazer esse tipo de informação. Muita gente vai falar: "Ah, mas esse cara é sensacionalista, esse cara tá querendo se candidatar". Não, minha intenção não é me candidatar a nada, não sou candidato a nada, não quero ser candidato a nada, eu não quero, eu não quero nada. Eu quero apenas trazer transparência e informação para todos aqueles que queiram nos acompanhar, ok? Então esse é o meu primeiro vídeo, é o vídeo de apresentação do meu canal Passando a Limpo do Público ao Público e o próximo a gente vai estar tá abordando outros assuntos relevantes sobre uh, o Executivo e o Legislativo de Esmeraldas. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Ah, não esquece, clica no sininho lá, eu não sei como é que é o negócio lá, clica no sininho, inscreve, né? mas é aquela coisa que você já sabe, tá bom? Muito obrigado, viu? Até a próxima.